Luto, tristeza, noite e dia É preciso calar a negação Nós estamos em época sombria Mas no fim desse túnel há clarão É preciso estancar essa sangria Amor se retoma a alegria Acende-se o riso da nação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 Foram perdidas numa só noite, 1.500 vidas. A catástrofe, por suas gigantescas dimensões, é lembrada até hoje. Os ataques ao World Trade Center e ao Pentágono, nos Estados Unidos, em 11 de setembro de 2001, extinguiram 2.996 vidas e foram catástrofes de repercussão mundial. No Brasil... Atualmente acontecem catástrofes diárias de maior mortalidade. Mas estranhamente, temos isso naturalizado. Se pudessem ser enfileirados em linha reta, os mortos da pandemia no Brasil formariam um inacreditável corredor capaz de cobrir uma vez e meia a distância entre a Terra e a Lua. Todos os dias, um país que afunda desaba. Um país que morre sufocado. O comandante desse barco, que afunda cada vez mais rápido e corre em direção aos Recifes, tem nome e sobrenome conhecidos. O presidente da Câmara e os congressistas têm que colocar em discussão imediata o assunto. O Brasil tem um remédio para começar a estancar essa mortalidade imediata. Impeachment já! Impeachment já! Impeachment já! Impeachment já! Impeachment já! Estanca essa sangria com se desfaz A maldição Com amor se retoma A alegria Reacende-se o riso da nação